Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o som ou a onda sonora. Aqui está representada uma onda sonora e ela apresenta, assim como toda onda, três propriedades. O comprimento de onda, que é essa distância entre uma crista e outra, que é representado pela letra lambda. A amplitude, que é a distância entre a crista e o eixo e também a frequência de onda. Além dessas propriedades, a onda sonora também apresenta algumas que são específicas dela e que fazem com que a gente consiga perceber e distinguir os sons. E elas estão relacionadas com essas três propriedades que eu citei, como, por exemplo, a intensidade, que está relacionada com a amplitude. A intensidade é o que faz com que a gente consiga Distinguir os sons mais fortes dos sons mais fracos. Por exemplo, o som de um avião é muito mais forte do que o som do bater das asas de um inseto. Tem a altura, que está relacionada com a frequência. A altura é o que nos permite distinguir os sons mais agudos dos sons mais graves. E tem também o timbre. O timbre está relacionado ao formato da onda e é o que nos permite distinguir os diferentes sons. Por exemplo, se vários instrumentos estiverem tocando a mesma nota, nós ainda conseguimos perceber qual instrumento é qual. O som se propaga em três meios: no meio sólido, no meio líquido e no meio, gasoso. Porém, quando o som passa de um meio para o outro, ele sofre algumas modificações. A velocidade é modificada e também o comprimento de onda. Agora, nós vamos ver um exemplo de como esse som é modificado. Nós vamos ver um vídeo de um rio visto de fora e com o som que nós escutamos quando estamos fora do rio. E logo depois nós vamos ouvir o som que o rio faz se estivermos dentro da água, mergulhando. Então, vamos lá. Esse é o som que o rio faz se estivermos escutando de fora. Agora, vocês vão ouvir o som que o rio faz, se estivermos escutando de dentro da água. Conseguem perceber a diferença? Podemos perceber que o som visto de fora do rio, ou seja, o propagado no meio gasoso, é mais agudo do que o de dentro do rio propagado no meio líquido, não é mesmo? Isso porque, quando a onda passa de um meio para o outro, o seu comprimento muda, e a sua velocidade também. E isso faz com que nós consigamos perceber essa diferença. Além disso, nós devemos falar que o som precisa de um meio para se propagar. Então, ele não se propaga no vácuo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!